O cara tá estranho demais isso da rodada aí o inimigo atingido Poxa, não deu. Fala galera, tudo beleza? Quem é que você fala é o senhor Costa jogando hoje na conta do... caqueado. Vamos embora aí. Que hoje tá frenético aqui. Comprei uma máscara boa aqui. Opa, ai, não deu. Eu ia... Eu ia trocar para snipe.